na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Obrigado por ter dado play. Bom dia. Que Deus te abençoe e te encha de graça nesse dia de hoje. Hoje faço uma pergunta para você. Você sabe como mudar a sua vida? Você quer aprender que é uma dica ou muda de vida ou vai me deixar? <risos> Seja muito bem-vindo ao Leitura Compartilhada, obrigado, me chamo Guilherme Burjá Aqui é a sua live, live devocional diária, o Leitura Compartilhada Se você já está assistindo, não esqueça de dar o seu like, é muito importante Deixa um joinha aí Se você é uma das mais de 1.300 pessoas que passam aqui mensalmente de, Passa aqui, vamos ah, ver o que está acontecendo ali naquele lugar onde aquele pastor barbudo é, com aquela cabecinha de ovo, tá falando. Deixa eu dar uma olhadinha no que, que ele tá dizendo ali. Se você chegou aqui e tá vendo isso, dá um like também, que é muito importante. Agora, se você já está aqui há algum tempo assistindo, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é muito importante que você deixe registrado não só a sua inscrição, mas como a sua, o seu desejo de ser notificado. Como é que você faz isso? Quando você se inscrever, aperta lá o sininho. Aliás, das quase 3 mil pessoas que estão inscritas no canal, Apenas 400 pessoas apertaram o botão sininho. Dá uma conferida aí se você não só está inscrito, como também está pedindo notificação no seu e-mail. Como mudar de vida? Vou te contar agora como você vai fazer isso. Como mudar o seu jeito de agir. Não é nem mudança de vida, mas mudar o seu jeito de fazer as coisas. Bom, existe um princípio bíblico que você precisa recordar aqui para entender todo o processo. E o princípio bíblico é que não existem dois senhores para os servos de Jesus Cristo. Ou seja, ou você serve a Jesus, ou você serve a outras coisas ou outros seres. Então não se divide liderança no reino de Deus. Ou você segue a Jesus Cristo, ou você você está seguindo outras coisas ou outros seres. Este princípio é muito importante, se você entender esse princípio, se você se recordar desse princípio, você vai entender tudo o que concerne ao jeito de mudanças, de, a maneira de mudar a sua forma de agir e reagir à vida. Bom, esse princípio espiritual, esse princípio bíblico, diz o quê? Diz que você é servo de alguém que é o seu Senhor. Servo é uma palavra atenuada. Tem gente que não gosta, mas a palavra correta é escravo. Você foi comprado para servir a um Senhor. E este Senhor é Jesus Cristo. E ele comprou com o seu sangue. A diferença é que o seu senhorio não é feito debaixo de chibata, mas debaixo de graça e de misericórdia, e que o seu senhorio também não é um senhorio que te põe na senzala ou ele vivendo na casa grande. Não, muito pelo contrário, esse senhorio te chama, esse senhorio de Jesus Cristo é um senhorio onde todos vivem na mesma casa, partindo do mesmo pão, sentados à mesma mesa sob a sua liderança, e ele chama então os seus servos de amigos. Bom, mas não deixa de ser senhor. Este princípio bíblico, se você não entendeu ele, se você ainda não compreendeu ele com profundidade, você está vivendo a vida cristã, ou de forma errada, ou vivendo pela metade, que é um problema. Viver pela metade e viver de forma errada, dá na mesma no frigido dos ovos. Bom, se ele é seu senhor... Ele é senhor de onde? Senhor de um reino. E o reino dele tem normas, tem leis. Então a lei do amor, a lei do Cristo, a lei do evangelho. O evangelho também possui as suas leis, possui também os seus mandamentos. E é muito importante que você entenda isso. Se existem, existe um senhor, existem leis, existem mandamentos, e os seus servos existem também, e eles devem cumprir essa lei. Ah, tá. Até aí tudo bem. Não, não alterou absolutamente quase nada na bolsa de valores, mas alterar a terra não vai mover-se um grau mais, um grau um a mais ou menos dentro do seu eixo natural dessa informação. Era só isso que você tinha para me dizer, bucha, hoje? Não, o que eu quero dizer é que existe uma diferença muito importante, e agora que eu quero que você preste bastante atenção, uma coisa é você chamar Jesus de Senhor. Okay. Se o diabo fala, as plantinhas falam, todo mundo pode chamar Jesus de Senhor. Uma outra coisa totalmente diferente é Jesus confirmar que você é um servo. Ou ver em você um servo ou uma serva. Isso muda tudo. Porque uma coisa é você dizer Jesus é o meu Senhor. A outra coisa é você se comportar como Jesus de fato sendo o seu senhor, o seu dono. É. Jesus é o teu dono, ou não. Ah, Jesus vem viver no meu coração, como se Jesus fosse um, sei lá, membro de alguma dessas organizações de luta por casa própria. Como se Jesus fosse um morador um que necessitasse de um abrigo para passar algumas horas, porque ele Na verdade. Ele não não é um convite, Jesus. Ele entra na tua vida porque você se você disse que ele é Senhor, ok. Quando é então que você percebe ou como você pode perceber que ele de fato não é o seu Senhor nas né? coisas que você faz? Por quê? Porque se ele é seu ele é o seu Senhor é a quem de quem você se ele é seu Senhor, se Jesus é o seu Senhor é nele que você é, e a partir dele que você recebe o que deve ser feito. E é a ele que você presta conta daquilo que você fez. Então, como é que você sabe se você está agindo do jeito correto ou da maneira correta que a Bíblia orienta? Bom, você está fazendo aquilo que ele mandou? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você tem que fazer é. Você, a segunda pergunta que eu estou fazendo para você é. Você está prestando contas de tudo que você fez? Não, preciso te explicar. É prestar contas do seu dia. Não adianta você chamar Jesus de Senhor se... Quando você levanta, você agradece pela noite que recebeu, pela possibilidade. Os passarinhos estão cantando na janela, lá no filme Cinderela. As músicas, sabe aquele tom, ah, ah, aquele tom meio rosa, aquela, eh, eh, aquela, aquela, aquele tom meio rosa de tudo? O sol brilhando, as canções, os passarinhos, tudo. E você diz obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor. É, para amanhã, que é, que é pelo dia que nasce, estrela da manhã, canta as canções, liga o volume, a Alexa começa a cantar em voz alta ah, as canções de louvor, você vai fazendo ah, o café, aquela coisa toda. Não adianta você fazer isso pela manhã, se à noite quando você vai deitar, me agradecendo o dia que você recebeu, entre o levantar e o deitar, você só fez as coisas para resolver o problema do seu estômago. Você só serviu a você mesmo. E é aqui que nós vamos sendo enredados, tapeados, é, trapaceados, é, hipnotizados, sedados, e não fazemos as coisas sem perceber. Jesus é chamado de Senhor, e de fato Mamon, que é o Deus do dinheiro, ele não requer de você adoração, diz, ah, não, adoração é muito demodê, não quero adoração mais. E ele passa a ser o teu orientador ou o teu coach. E ele diz o que você deve levar a Deus e diz aquilo que você deve ou não obedecer. Para mudar o jeito de agir, aliás, antes de eu continuar, para dizer para você, para mudar o seu jeito de agir, te dar, eu falei agora do princípio bíblico, agora vamos falar como você pode mudar o seu jeito de agir. Mas antes, se você chegou agora e ainda não sinalizou a sua presença aqui, diz aí que você chegou, deixe um comentário, deixe também, um sinal, sinaliza com um curtir, que é muito importante, muito importante. Se você está me vendo no Instagram, eu não sei se essa transmissão está simultânea para o Instagram, é importante também que você sinalize a sua presença, e se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga. É possível mudar o sujeito de agir, mas primeiro você precisa saber se de fato você está agindo segundo um servo ou uma serva de Deus, ou está agindo segundo um servo e uma serva de um outro senhor. E como é que a gente vê isso? A gente vê sabendo que, como a gente reage no mundo, no mundo, na vida, na rotina. Por quê? Porque é na rotina, nesse local que a gente chama vida, ou onde a vida é tocada, é o local onde, segundo a Bíblia, nós estamos constantemente sendo seduzidos para saciar os nossos desejos nele. Então, os meus desejos de reconhecimento não são colocados no altar. O nosso desejo de reconhecimento é colocado no altar de Mamon, no Deus Mercado. A necessidade, as necessidades fisiológicas, as necessidades, os desejos que nós temos, que não, já falei aqui algumas vezes, o problema não é ter desejos, o problema é procurar, é, é onde você vai saciar esses desejos e que tipos de desejos você anda tendo. E este local é o local da vida, é a vida, é onde acontece, é no dia a dia, não tem, o, o, eu lembro de uma vez que Alguém me disse, há muitos anos atrás, não, eu não frequento lugares do mundo. Eu pensei, pensei, pensei comigo. Onde é um local que não é local do mundo? Tudo está dentro desse planeta. Mas eu entendi depois que esse local do mundo pode ser também um local chamado sistema, locais desse sistema. Eu não estou coadunando, eu não estou participando, eu não sou sócio, eu não sou um passador de panos para este tipo de sistema, ou a forma como esse sistema decidiu conduzir as coisas. É, é, o bagulho é de quem está de pé. É, o mundo, o mundo, este mundo, este sistema, ele é uma draga. E ele diz a maneira como nós vamos agir. É ele que está ditando como nós vamos agir. Querendo ou não, a gente está no fluxo, a gente está no bonde do mundo, a gente vai fazendo tudo aquilo que eles dizem que a gente tem que fazer. E a gente encontra paz, paz social, paz na consciência e paz social. Porque afinal de contas, todo mundo faz. É o correto fazer o que eles estão fazendo da forma como eles estão fazendo. É isso que a gente recebe de orientação e é nisso que a gente repousa a nossa pseudo-paz. Ah não, eu conduzi, tomei essa decisão porque é assim que no mercado a gente faz. Será que é o correto? Será que é o justo? E quando eu silencio a voz de Jesus dizendo, olha, o mundo vai te odiar, por que será que o sistema odiaria uma pessoa que veio falar sobre vida, sobre salvação, sobre é, justiça? Por quê? Por que será que Jesus disse que nós passaríamos por maus bocados e enfrentaríamos a morte todos os dias? Por que é tão perigoso ser cristão em alguns lugares? Qual é a mensagem que nós levamos? É a mensagem de rompimento, de denúncia contra esse sistema. Nós rompemos, nós não seguimos o mesmo padrão. Quando ele diz, acumule, nós dizemos, dividam. Quando eles dizem, meu, nós falamos nosso. Quando eles falam vingança, nós falamos graça e misericórdia. Quando eles falam violência, nós falamos paz. Quando eles falam é, para retirar, porque é nosso direito, nós dizemos, nós vamos entregar, porque abrimos mão daquilo que é direito, daquilo que é do nosso direito. Entende? É por isso que causamos tanto furor. É porque a gente não deixa que as pessoas fiquem acomodadas. Nós apontamos o dedo para a injustiça, apontamos o dedo para quem é injusto e dizemos os juízos de Deus sobre essas pessoas. Por isso nós não somos bem-vindos. Porque nós oramos para romper as cadeias do inferno que dominam há séculos e séculos as estruturas desse sistema. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos dar um basta e dizer, bom, eu agora quero mudar o meu jeito de agir. Mas você só vai conseguir mudar o seu jeito de agir se você crer no Evangelho. Se você não crer no Evangelho de Jesus Cristo, você não obedecer a Jesus Cristo, se Jesus não for de fato o seu Senhor, o Senhor dos seus pensamentos, o Senhor das suas decisões, o Senhor das suas leis, as leis que conduzem, os valores que você tem no seu coração, não podem ser valores inquestionáveis. Não, não, é porque eu penso assim. Eu penso assim, vírgula, como esse ser eu penso assim, com farinha, para descer bem melhor na sua garganta. Porque ninguém deve dizer eu penso assim. Todos devem afirmar, as escrituras, Cristo, a trindade, pensa assim e por isso eu faço. Não é o seu jeito de fazer as coisas. O seu jeito de fazer as coisas não importa. Não é, não, ninguém deveria viver segundo as suas próprias convicções, porque as suas, as suas convicções elas estão alienadas a Jesus. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso, que as suas, as, as, as suas ah, vontades estão alienadas a Jesus. E o que isso significa? significa que perdeu, Playboy. Perdeu. <risos> perdeu. Não tem mais, Você não tem mais o direitos a absolutamente nada. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Então, quando você entender esse princípio bíblico, você vai conseguir mudar a sua forma de agir. Aliás, o meu convite é, mude a sua forma de agir o quanto antes. Muito obrigado por ter dado play. Essa é a leitura compartilhada. Fico por aqui. Amanhã a gente volta se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço e um ótimo domingo na presença do Senhor. Um abraço, gente. Tchau, tchau.